Eu queria lamentar muito a postura da secretária de Estado de Educação. Talvez há muito tempo nós não tenhamos uma secretária ou alguém titular da pasta tão ruim no diálogo com os professores. A gente teve um retorno às aulas precário, mal organizado. Houve aumento de alunos por sala de aula escolas super lotadas nesse contexto de pandemia sem planejamento. Eles estão agora implantando o novo ensino médio sem orientação nas escolas. E para piorar... As nossas crianças e adolescentes que têm deficiências, agora estão descobertos, sem os educadores voluntários, sem cuidado na sala de aula. Se a secretária não prestar conta sobre o que está acontecendo, essa casa tem que convocar a secretária de educação aqui para prestar esclarecimentos. Fica aqui o meu repúdio à postura da Secretaria de Educação, a minha solidariedade a professores, professoras e famílias que estão prejudicadas nesse início das aulas da educação pública do Distrito Federal.